No vídeo de hoje aconteceu uma coisa surreal, novas pessoas apareceram no Minecraft Utopia e cada uma contava uma história diferente, sendo de onde ela veio ou o que ela faz. Mas bom, já que hoje vai ser um dia insano, vamos ver o vídeo até o final que tá muito bom, então se inscreve e deixa o gostei. Bom dia gente, tudo bom? Hoje não vou fazer nenhuma gracinha aqui no começo, por causa que hoje aconteceu muita coisa, pelo amor de Deus, tem até gente nova na cidade. Bom, eu acho que digamos que a melhor forma de começar o dia de hoje é falando pra se inscreve e deixa o. Gostei lá, J vai começar a postar dois vídeos por dia. E só depende de vocês para me apoiar nessa jornada. Por favor, me o Lajota. porque hoje eu preciso falar com o Pedro. Na realidade, o Pedro que todo dia tá aparecendo para falar comigo alguma coisa. Então já que eu precisava falar com o Pedro, que eu sabia que ele aparecer. Eu decidi esperar ele e foi mais ou menos assim. Ah, eu tava à sua espera, Pedro. Tudo bem com você? E aí, LG, eu queria perguntar para você, cadê meu avião? E aí, Pedro, tudo bem? Eu queria perguntar para você, cadê a máquina de comida do posto? LG, eu terminei seu apartamento, vem cá. Ô, oh, louco, mano, essa notícia é boa. V vamos lá, vamos lá, né? E a gente só vê nos problemas, né? Tem que começar a ver o lado bom das coisas, né, Pedro? Pois é, mano. Cara, agora que eu percebi, a sua ponte é feita de fogueira? Ah, é, mas é apagada. E se alguém chegar aqui, só começar a acender tudo. Não, mas não, não, não, não. não. <risos> volta em mim aqui, ó, Pedrux. Não vai rolar essa não, mano. Calma lá. Tá, sua, sua casa é facilmente trollada. Mano, Pedro, gente. Ó, vem cá, tem um atalho, atalho tem, tem, é tem atalho. o caminho dos crias. Nossa, você fez um atalho muito massa no seu posto. Inteligente, né? Inteligente, né? Você é o céu, Inteligências, cara. Mano, por sinal, estavam protestando contra mim ontem e já pararam, ó. Sumiu ali, mas ficou terreno. É, tinha protesto aqui? Mano, tinha umas 10 pessoas aqui, mano. Eu acho eu que, não, que é. alguém pagou pra não aparecer. Naquela hora, naquela hora tinha um terreno aqui só, mas não tinha protestante, não, manifestante. É, pois é. Eu acho que alguém pagou pra essas pessoas aparecerem. É mesmo? Quem será? Pedro, qual que era que eu comprei mesmo? Eu acho então, que é o um roxo, né? Ah, você acha mesmo? Ó, oh, eu, eu quero que você Fale que você vai go gostar do, do apartamento, independente de tudo. Mano, eu, eu deixei claro pra você. Eu te paguei e falei: eu quero uma decoração Mequetre. Você tem que entregar um bagulho Mecatre porque querer meu dinheiro de volta. Foi Mecatref, olha, pode colocar aqui a senha e pode volta passar. Mim, Esse aqui oh. é o seu novo APL. Tá perfeito! Eu não foi que te bati foi fogueira! <risos> eu amei! Mano, tem. Então, um... olha só. O que, que é, é isso? Tudo explicado aqui, ó. Decorações roxas. Cadeira. Tinha essa cadeira aqui, ó. Ela não senta. Ah, aí cadeira. Essa, é essa cadeira, cadeira não funciona, não dá pra sentar. Nossa, essa aqui eu consigo aqui, ó. As, essa aqui essa, dá pra você sentar, ó. Essa aqui dá para sentar, Com a imaginação, vai, só, dá pra fazer o que Essa aqui só dá de ladinho. Coloquei duas cadeiras que não dá pra sentar, mas são roxos, então são bonitos. Uhum. Personagens favoritos seus roxos, ó. Tem essa aqui do Pony. Tem, tem, um tem, tem o Pony. tem o tem Thanos roxo, tem, tem um, um carro roxo, um me, meraço <risos> pra você que roxo. Tem até um planeta roxo. Tem... Nossa, tem bastante luz, né? Eu gostei. Aí eu falei assim, ah, mano, essa aqui é a sala, né? Então uhum. a gente tem que dividir os cômodos, cortina. E se você vem aqui, daqui mano. do lado também mais coisas, ó. personagem Cara... do Five Nights at Freddy roxo. Ah, é do Five roxo. Nights? Boa, roxo. Esse tem aqui é um bicho um Feijão roxo. roxo. Esse aqui é sua roupa roxa. Isso esse aqui, esse aqui é foi, você Foi é uma que você fez pra mim? Esse aqui é sua, é você. Ah, é eu? Caraca, é, minha barba é cresceu, gostei. É, é como você é normalmente, ó. Você veste ah. de roxo, roxo, roxo. E tem uma cama, e tem uma cama com blocos mais Magenta, porque os blocos são meio feios, mas aqui ó, uma seta para você dormir aqui. Hum, Posso mandar a câmera? Né? Não existe um mundo que eu não tenha amado esse, esse quarto de hotel aqui, mano. Cara, então tá eu, fechado, eu, tá eu amei, mano. Eu só queria ver se tem como, depois de uma possível modificação, se colocar uma, uma, uma, uma flor roxa. Não, é verdade, né? Eu vou tentar procurar cor roxa aí pelas explorações desse mundo e também eu vou trocar sua senha aqui agora. Não, não be beleza, mano. A minha senha é 002, né? Eu queria que você colocasse uma senha bem, bem, bem. Complicada. Cada, sabe? Depois eu vou quebrar isso aqui, aí eu vou dar os três lindos para você refazer aqui, tá? O uh, perfeito. Não, o Pedro, onde que é o banheiro? Ah, o banheiro tá aqui, ó. Bem aqui no canto. O banheiro para todos. Ah, dá licença. Ah, legal. Tem uma pia para lavar a mão aqui é, tem uma outra não pia. Fica muito, não fica olhando muito, ela fica Porque olhando muito. não Por que tem duas muito. pias? <risos> tem Não é a pia, é que um é o, uma coisa e outra outra coisa. Tá bom, tá bom. Bom, Pedro, eu amei, cara. Muito obrigado, tá bom? Pode crer. Agora eu só quero o meu avião, que você tá prometendo a há uma semana. Ah e, e, e cadê a minha nessa? aqui lá no posto pra vender carninha. Não, eu pedi o um avião primeiro, já entreguei o hotel. Eu quero que você precisa que você me entregue outra coisa. Mano, eu falei pra você que era até amanhã. Amanhã. Tá de noite ainda, não é amanhã? Tá bom, vou ficar esperado sentando aqui. Ó. Tá, até amanhã, tá, de, de, tá? Amanhã, a partir de amanhã, não a partir de hoje, tá? Tchau. Mano, bom demais que a gente tem um quarto de hotel agora, graças ao Pedro. Só que ainda falta uma coisa. Eu entregar o avião dele e também eu mostrar uma coisa que aconteceu ontem. Uma coisa preocupante. Bom, eu acho que eu não tenho, eu acho que mais fácil até mostrar para vocês do que explicar. Mano do céu, Pedro, que ainda não trouxe a máquina de comida da loja, mas está tranquilo. Mano, é de noite e ainda estão fazendo um protesto ali, mano. Eles não param de fazer o um protesto, mano. Deixa eu bateu aí, não. Onde o que é que eu estou é fazendo aqui? Eu roubar meu posto. Ah, não. Ah, não. Carioca. Proteção é você quem faz. Vem com a gente. Biel, entra cal agora. Oi, Oi LG. Tudo bom? Tudo. O que é isso? Cara, então eu tava passando por aqui e encontrei isso aqui, achei estranho também, cara. Que negócio doido, né, velho? Biel, o nome dele é Carioca e você é o único Carioca. Mano, uh, e tem um fuzil igual, nas suas costas. LG, não tem nada a ver com isso, não. Biel, eu vou te denunciar. Calma, calma, calma, calma. Calma, calma, Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa, hum. deixa, deixa eu te explicar, tá? Você é a única tá. pessoa que sabe. Então, LG, vem, vem cá comigo, eu vou te mostrar um negócio aqui, cara. Vem cá, tá. vem cá comigo aqui. Vem Mano, aqui, vem não, aqui. não é armadilha. É. Meu Deus oh, do céu! Ele. E esses de dragão? Cara, isso aqui é pra representar a, o poder que isso aqui pode te dar, entendeu LG, você, não sei se você percebeu, mas tem manifestantes lá fora, tem gente lá fora contra você, tá? O que, tem, que gente tem? lá fora contra você, e, e você pode se armar com isso aqui, cara. Você pode se tornar hum. super poderoso. Tem uma sniper, tem uma arma pra matar zumbi aqui. Cara, tem tudo que você precisa pra se proteger aqui, LG, você sabe disso. Biel, isso não tá certo, cara. Pra você aceitar isso aqui... Mano, me, falar, me explica cara. onde a lógica na sua cabeça faz, tio, tem manifestante lá fora e eu tenho que ter uma arma. Qual que é o sentido disso? Sim, pra proteção, você não vai atirar em ninguém, entendeu? Mas você vai ter uma proteção. Por exemplo, eu ando com isso aqui na mão, ninguém não. vai Chegar perto de mim, entendeu? Cara, não, não, não quero me envolver com esse tipo de coisa, cara. Eu acho essa loja errada. Calma, calma, e eu não sou a favor. favor, mano. Cadê a escritura do terreno daqui? Isso aqui é provável, Calma, mano. calma, calma, calma. Você vai ver aqui, ó. Você vê que é um negócio legal aqui. Eu faço até um para pra você que você tá precisando aí, cara. Entendeu? Olha, olha só que legal isso aqui. Olha isso aqui na minha mão. Mas esse, aqui, esse é bom pra matar zumbi, mas pessoa não, olha mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aí, olha que? isso aí, ó. Olha aí, olha aí. Que não, não, não, não. Eu, olha, olha, eu, olha que legal. Eu, eu, olha que legal. Não, aí, não, cara. eu não quero esse negócio, não, cara. Não, Bial, cara, você é, você é o seguinte, me escuta. Eu não quero isso, eu não apoio isso. E, mano, se você quer fazer isso, você deve ter alguma autorização, cara. Eu não aposto. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. cara? só deixa eu te falar um negócio pra Oi. você rapidinho. E o que você acha? Se eu te apoiar pra prefeito, você apoia aqui minha, minha, minha loja? Eu faço isso, não? Eu, eu, de... eu não faço esse tipo de coisa, não, cara. É, já estão me acusando de, de coisa feia, que eu não tô envolvido, mano. E eu. Cara, eu quero eu quero bem da cidade de verdade. Eu não quero ganhar sujo, mano. Então foi okay. mal, eu, Foi mal. Eu cara. sei, LG, mas, mas por favor, cara, deixa deixa eu passar isso aqui. Depois a gente resolve isso. Mano, Também? eu vou te dar dois dias pra você legalizar essa loja. Se ela não for legalizada de verdade, mano, eu vou de denunciar. Tá, tá. Você tá certo, mas, mas calma, me dá esse tempinho, tá bom? Tá, tô, tô de olho. Tá. Agora que eu falei para vocês todas essas loucuras que aconteceu, finalmente eu posso começar o meu dia. Então vamos seguir em frente. E é isso, gente. Uh, que? Oi. Ah, mano, de novo, não. Oi. Alô. O oh, acorda? Ai! Ai, meu Deus! Opa, e aí, meu caro senhor Tudo bom? Por que você tá olhando pro teto da minha casa? Eu não consigo te explicar o que tá acontecendo, mas... É... Essa é a sua casa? É, é a minha casa De quem mais isso aí? Aliás, quem é você? Qual é o seu nome? Mano, eu sou o Night Muito prazer em conhecer Quem é você? Ah, Night? Tá Oi, prazer, o meu nome é... LG LG? Pera, cara, a gente já não se conhece? Sei lá, você tá com essa máscara aí? Como que eu vou saber? Eu tenho quase certeza que a gente se conhece, mas tá... Deixa eu te dar um contexto. É, digamos assim que eu só caí nesse lugar e eu tô perdido, não tô sabendo nada do que tá acontecendo e eu só vim parar aqui. Uh... Que, que lugar é esse? Que que é isso? Meu Deus, tá, calma. Você quer dizer então que você veio parar na frente da minha casa do nada? Não, na verdade eu parei um pouquinho ali mais atrás num campo que tinha até uns um círculos no matagal assim, e andei reto e encontrei é, um castelo um pouco mais ali pra frente e o seu castelo que inclusive ah. muito bonito, por sinal. Parabéns. Você é namorador da cidade de Utopia? Aliás, essa. É essa cidade de Utopia. Utopia? O que, que é Utopia? essa é, aqui basicamente é uma cidade, mano, e aqui é o meu terreno. Ah, beleza. Pera, eu sou a primeira pessoa estranha que você tá vendo aqui no dia de hoje? No dia de hoje é, mas normalmente é... não, sempre tem pessoa estranha por aí. Tá, então você não viu por acaso um cara que ele tá com um casaco, um boné preto, andando por aí, né? Um cara com uma roupa verde de... Sei lá, uma roupa verde. Com boné e roupa verde, ninguém. Tá, pera, ah, vamos se preocupar com você. Acho que você não tá muito bem, né? É, você quer que eu... Você precisa de comida, precisa de alguma coisa? Cara, eu tô precisando, eu tô passando um pouquinho de fome. Você consegue é, me ajudar? Eu, eu não sei muito bem o que eu tenho, então entra aqui em casa. Não, não liga a bagunça que eu tô fazendo ela ainda, tá? Por ah, licença. Cara, que coisa linda. Toma, eu, obrigado, O que, que obrigado. é isso? É uma forja. Eu derreto oh. minérios e faço eles serem mais eficientes aqui. Tá, diferente. Muito diferente do lugar que eu vim. Tá, é, vem cá. Vem, vem pra, pra, pra minha antiga sala de baús, que agora é a sala dos meus você vai entender. Ah, pinguins? Por que, que tem pinguim? Pera. É mais pinguinzinho. Cara, que bonito. Eu nunca vi criatura assim antes. E, pera, você gostou deles então, né? Eu gostei, achei, ah, bom, uma... bom. achei muito maneiro. Não, é que eu tinha uma pessoa que eu trouxe pra aqui, queria, ah, queria atacar eles. Uai, peraí, aí, sua cidade é agressiva, por acaso? Digamos que não era um morador da cidade, também era uma pessoa... De de Outro lugar, meu Deus do céu, tá? tá, ó, tá okay. Deixa eu ver aqui no, no meu sistema se eu tenho alguma coisa pra você comer. Sistema, beleza. Cara, digamos que eu não tenho muita comida porque eu fico comprando de uma loja, mas acho que isso vai te ajudar para o seu começo. Nossa, cara, com certeza é o suficiente. Eu tô morrendo de fome, mas é, é, o, o que que é utopia? O que que é essa cidade? O, o que que é esse mundo? Meu Deus, tem muita coisa pra falar. Quer saber, vamos pra cidade que acho que lá eu vou conseguir te explicar tudo bem melhor. Beleza, bom, primeiro de tudo é que a minha casa é da parte da cidade, mas não necessariamente necessariamente da cidade. Digamos que antigamente tinha um círculo enorme aqui que demarcava onde era da cidade e bom a minha casa foi de graça eu simplesmente levantei ela com as minhas próprias mãos, mas tudo que tá dentro da cidade você tem que comprar uma escritura porque senão é uma construção ilegal e automaticamente você é mutado em dinheiros, certo, você, tem, você tem dinheiro né? É, é, dinheiro? Seria o que? Diamante? Ouro? Ferro? Não, literalmente uma carteira quê? Com, com, com dinheiro, dinheiro de verdade aqui, ó. Eu não ó. faço a mínima ideia do que seja isso, dinheiro? Tem, tem, tem, tem dinheiro de vários valores. Esse é tipo um conto, basicamente, por aí vai. Certo. Tá, eu nunca vi isso antes. É, cara, eu sei que é completamente estranho, mas eu quero só compreender o que que é isso. Tá, então tudo aqui nesse mundo, na teoria, você compra com dinheiro ou é. só o terreno. Não, tem mais coisinha, tá? Vem cá, vamos, vamos sair. Ó, a partir dessa árvore que a gente vai passar é a propriedade da cidade. Já deixa de ser minha casa. Mas ele, como você pode ver, tem meia ponte. Então eles deixam, de, eles dão umas brechinhas, mas é pequeno, tá ligado? E o que que é isso aqui? Ah, isso, isso aqui? É. Então, é, rolou muita coisa e, basicamente, eles estão abrindo as eleições para finalmente ter um prefeito na cidade. E eu tô concorrendo, eu queria muito ser prefeito, tá ligado? Ah, oh, maneiro. Então, é, eu fiz algumas coisinhas pela cidade e eu achei que era uma boa eu me candidatar, tá ligado? Eu não sei se você vai ser considerado um morador daqui, se você vai embora, se você quer ficar como que é, mas se existir uma possibilidade, eu gostaria que você cogitasse votar em mim, mas não vota em mim por votar. Pensa bem antes, é claro, né? Aliás, é, um claro. voto, voto por pessoa, né? então pensa bem, né? É, primeiro eu gostaria de te conhecer e principalmente conhecer a cidade. Então, é, é aqui na frente? Então eu decidi sair pela cidade e mostrar tudo pro Knight night para ele saber como funciona. Então quem quiser ver melhor, passe no vídeo dele que está na descrição. E bom, eu mostrei toda a cidade pro Knight night e expliquei como funciona para ele. Eu até comprei uma câmera fotográfica para ele de presente. Bom, ele parece ser uma pessoa legal, né? Vamos ver se ele vai se tornar um cidadão mesmo ou não. Eu mostrei até o banco e como funciona para ele e tal. Bom, de qualquer forma, eu vim aqui para casa só para buscar umas coisinhas para levar pro posto que tem que arrumar ainda hoje. Na real, o que eu fui fazer foi na minha casa pegar uma lata de lixo para levar lá pro posto, porque, mano, toda hora ele tá colocando algum cartaz contra mim ninguém espalha de voto em mim, né, só de me atacando, né. Então eu fiz uma disso para poder jogar fora essas coisas, né, porque, meu Deus. E ó, gente, já coloquei a lixeira ali no posto e, mano, o que que é isso aqui? Peraí, deixa eu pegar essa foto aqui agora. Mano, toda uma foto só minha. Tem uma tartaruga comprando voto do Carlinho. Oi, cara da tartaruga. É, oi, é LG. Oi, é Tuguinho o seu nome? É, então, isso daqui é seu? Cartaz ou posto? É, não sei, mano Tá em todo lugar esse cartaz aqui Esse daqui é meu eu Tô tentando ser prefeito da cidade Quem é você? De onde você surgiu? Eu acho que você não vai acreditar em mim Mas pra mim aqui é tudo novidade Eu fui teleportado pra cá Depois de ter passado por um buraco negro Entendi, entendi Tá bom, tá bom E você vai morar aqui na cidade? Você tá de passagem? Como que é? Eu não sei, sinceramente, velho Eu tô muito perdido Eu não sou desse universo Eu acho que você não tá acreditando No que eu tô falando, né? Ah, mano Eu já vi cada coisa aqui Pra ser sincero eu Acho que eu acredito em você Aliás, eu tô com essa foto aqui sua Recebendo o dinheiro do Carlin, mano que, que papo é esse? Porque eu sei que você não tem dinheiro Então é o Carlin que deu esse dinheiro, mano Como que é? Me explica isso aí É, esse Carlin aí, cara Ele me deu um dinheiro do nada Eu, sinceramente, não conheço ele Mas eu, ele queria que eu votasse nele Pera, ele, foi, ele fez tipo assim, por exemplo Ó, tipo vota em mim, foi tipo isso que ele fez? Foi, foi, mas me preocupa uma coisa. Eu não sei ah. quem tirou essa foto, não, não foi você? Não, não fazia sentido. Você não percebeu que tem várias fotos minhas pela cidade também? Então, é, eu percebi. Eu tô com uma foto sua aqui. Mano, não, não, não compacto com isso. Como você percebeu aqui, o, o Carlinho, ele tentou comprar seu voto, que é totalmente errado, mas tem foto minha também sobre esse assunto. Só que eu não tô fazendo isso, tá ligado? É, Digamos que tem alguma pessoa que tá atacando todo mundo, mas o porque eu não sei. Cara, sinceramente eu não sei. Todo mundo falou de você. Todo mundo que eu conversei. Eu, eu sinceramente não te conheço, mano. Espera, todo mundo. Ó, o Carlin, ele vai se eleger. Então ele, a opinião dele não conta. Até porque ele tá comprando o seu voto. O cara que comprou seu voto, você não pode confiar nele, né? A outra pessoa foi quem? É. O Biel. O Biel é o melhor amigo do Carlinhos. Ex-policial. Que, que saiu da delegacia por corrupção. Você vai confiar neles? Ou no cara que tá de boa aqui com o coração no cartaz? Eu sinceramente eu não sei. Tá, mas, mas e aí? Tu tem casa? Tem alguma coisa já? Não, eu não tenho nada. Eu tô muito perdido aqui. Eu, sinceramente, eu não sei nem como que faz as coisas aqui. Pra mim é tudo muito tecnológico. Como assim vocês sobem nessas coisas? Meu Deus, tá. Eu vou explicar pra você de forma rápida e prática, tá bom? que você é a segunda pessoa que me pergunta isso. Ah. Imagina um cavalo. Uhum. O cavalo, você consegue andar nele, pra frente para pra trás e pros lados. O cavalo uhum. come comida e água. E ele, ele cansa. Isso daqui que tá atrás de você aqui, ó, esse líquido verde, é gasolina. Eu vendo esse líquido. Ele é basicamente a comida daquele cavalo de metal. A parte boa é que esse cavalo de metal usa esse líquido aí, que é prático de conseguir e eu vendo baratinho, e que esse cavalo de metal não se cansa nunca e é milhões de vezes mais rápido. Entendi. É, ok. Vocês são bem tecnológicos aqui. É tipo um super cavalo. Bom, a outra coisa, então, provavelmente você não deve ter nada, nem comida, né? Eu tenho, mas é, foi o que o Carlinhos me deu. Bom, se você já tem comida aqui que importa? então eu ia me dar metade do que eu tenho, mas eu tenho quase nada pra ser sincero. Mas e aí, como que tá seus itens? Você tá forte? Como que tá? É, eu tô com bastante item aqui, velho. É, tipo, eu minerei agora. Ah, tu já tem umas armaduras, já tá potente, né? Sim, mano. Eu já tenho uma armadura aqui. Zé, não. Detalho, eu acho que se o cavalo aqui é novidade pra você, isso aqui também deve ser diferente, né? Não, uma espada. Eu tenho uma espada lá também. Uma espada vermelha que dá hit kill? É, realmente isso é estranho. Hit kill? Aham. Uhum. Cara, nenhuma espada dá hit kill. Tu não tá botando fé na minha espadinha? Não, não, mano. Minha armadura aguenta isso, quer ver? Só isso? Você quer aguentar com isso? Aham uhum. <risos> é, Aguenta, mano, Zé, não é possível Tu, tu, tu vai morrer com um hit, Zé? Eu duvido muito Tá, tá, ó, então deixa eu dar um hit em você? Claro, depois devolve meus itens, pelo amor de Deus Não, pode ficar tranquilo aqui, ó Seus itens vão ficar junto, caso você morra, que é o que vai acontecer, né Seus itens vão ficar aqui, daí você vem buscar daí eu, eu devolvo pra você, pode ser? Pode dar espadada, mano, eu tenho certeza que aguenta Você mesmo? <risos> eu tenho, mano, nenhuma espada não é possível, isso tem no meu mundo Eu não sou profissional nisso Então não vai ficar bravo comigo, né? Não. Tá, pode ficar tranquilo que eu vou itens. <risos> Bom, até daqui a pouco, então tchau, tchau. Uh! Tadinho, <risos> mano, eu tô ligado que ele é uma pessoa nova na cidade, mas eu sei lá porquê. Mas eu sinto que eu e ele vamos ser muito amigo. Então eu acho que ele não vai ligar, né? Só que cadê ele para pegar os itens dele? Ué, peraí, cadê ele? Tá de noite. Peraí, eu vou te pegar esse, esse docinho aqui. Não, deixa eu docinho aqui. Eu vou pegar os itens dele e vou colocar aqui na moto, sabe? Só para ele não perder. Deixa eu pegar tudo que é meu e jogar aqui no chão. Tudo que é meu, até minha carteira, até tá aqui no chão para não misturar com as coisas dele. Nossa, ele já tem dinheiro, mano. Ele tem 125. Coloca eu vim devoto, tá dando grana, hein? mano. Não coube tudo as coisas dele aqui, mano. aí, eu tenho algum local aqui. Será que eu tenho algum local aqui da minha loja que eu consigo guardar? Não. Tudo que é dele vai ficar aqui. Deu para pegar tudo que é meu? Deu. Tá, o corpo dele tá vazio. Tá, eu, eu, eu tive uma ideia. Pera aí, enquanto ele não volta, eu vou fazer uma mochila para ele rapidão. Ele vai poder guardar os itens dele. Se bem que na real é melhor não, por causa que vai que ele aparece aqui, né? Eu vou esperar ele então, mano. Acho que é a melhor se fazer. Acho que eu pegar uma das cadeirinhas que eu tenho aqui. ó Aí eu sinto aqui e espero ele. Gente, já passou um dia inteiro do Minecraft. Tava de noite, ficou de dia. E agora tá ficando de noite de novo. E nada. Ele não apareceu. Nossa, mano. Que situação, né? Ele vai estar tá achando que eu roubei ele. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou pra casa, eu vou guardar os itens dele num lugar seguro e vou fazer uma mochilinha pros itens dele. Assim ele vai poder carregar tudo que ele conseguir agora e o que ele já tinha numa mochila segura. E, mano, nossa, tomara que isso não vira um grande mal entendido, mano. Porque, nossa, ele parece ser tão legal, né? Enfim, eu vou pra casa resolver isso porque amanhã vai ser um dia longo.